Bom dia queridos do canal do Cícero Ferreira Estou eu aqui com a Madalena Chegando mais uma vez na, No sítio do senhor Deca Da Janaína E eu dei uma paradinha aqui Para mostrar essa igreja da Assembleia de Deus Que tem uma inscrita do nosso canal Que gostou muito E eu dei apenas uma, uma passadinha da outra vez Agora eu parei para registrar esse momento São quase 8 horas da manhã E eu estou mostrando Porque eu sei que ela gostou E se ela gostou eu quero mostrar mais eu Faço questão de mostrar mais É aqui na roça né É uma Assembleia de Deus Eu só não sei o ministério Mas é aqui na roça A prova está aqui aqui na roça que Olha que benção ó. tá vendo? Bem no mato mesmo Vou dar um, um turno aqui, ó, para vocês verem. Aí tá vendo? Mato, mas mato mesmo. Que é exatamente na entrada das propriedades do seu deca. Aí tem uns banquinhos, como vocês podem ver. Com certeza, quando termina o culto, as pessoas se assentam aqui para conversar, né? É uma, uma mini praça aqui dentro. E a Assembleia de Deus ali, bem ajeitadinha, bem feitinha. E eu estou registrando em especial porque ela gostou e eu fiquei feliz do comentário que ela fez. E agora eu estou registrando aqui mais uma vez porque a gente tem que... Eu mesmo gosto de cativar as pessoas com as quais eu convivo. Então, estamos chegando de viagem. Ali está a Madalena me ajudando, mexendo no carro lá. Já está gravando pelo que eu estou vendo. De maneira que nós vamos agora, lá na casa da Janaína, está nos aguardando. Nós vamos até lá. Seriema, é? Seriema ou é, é a. Seriema. É. Escuta, gente. nós estamos aqui entrando no sítio do seu Deca, mostrando essa maravilha de natureza. Especial, uma hora dessa, o homem não para. Olha lá pessoal, olha quem tá ali já, ó. Eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês admiram esse homem, imagina como que eu admiro. Olha quem tá aqui, ó. Já tá de pé uma hora dessa. A carriolinha dele tá aqui. Aí o seu Deca, meu querido amigo. ó, que coisa mais linda. Bom, seu Deca. Ei, seu Deco, o senhor é especial Bem, mesmo. Tá aí na luz. Tá bom, seu Deco? O que, que o senhor tá fazendo Bem? hoje? Bem, dá um abraço aqui. Aí, pessoal, mais uma, uma mandioca. vez. Mandioca. Ah, uma hora dessa, seu Deco tá plantando mandioca aqui, ó. Ele, ele trouxe ali, ah, eu já tô, já tô até vendo. É aqui, né, seu Deco? É aqui, ó. Né? As raminhas aqui, ó. É, já plantamos, ó. Tá hoje. Madrugado. Ele falou que já, já veio pra cá cedo mesmo. Meu papai do céu, esse homem não para. Aí as covinhas aí, que belezinha. Tem gente que não sabe como é que planta mandioca. Aqui as covinhas. O senhor planta, planta de quantas, seu Deca? Uma. Uma cada, uma por cova? Posso pôr? É, Olha lá, já está já jogando na covinha ali, ó, a Madalena plantando ali também. Ó. Uma, uma. Uma por cova Aí que eu vou mais. E aqui já são as Batata. As batatas que já Gente, vocês lembram Que há dois meses Dois meses atrás, quase, né, Bem? É Eu estive <coughs> aqui e nós fizemos aquela filmagem Dos meninos do Sodeca plantando As batatas inglesas Vocês estão lembrados Eu até fiz um vídeo falando sobre isso Olha que coisa mais linda Que já está Ou já estão, né? As plantas aqui, ó Olha só que coisa mais graciosa Deixa eu pegar a outra filmadora ali porque ela tem mais condição por conta do zoom. Então depois eu, eu continuo aqui, tá bom? Esse cheiro do solo que eu tô sentindo aí, o que, que é? Zedeca? Esse cheiro do solo, o que, que é? O cheiro que eu tô sentindo no solo é produto... Ah, aqui era um silo, por isso que eu estou sentindo o um cheiro forte Porque penetra Peneta na terra, né? É entendi Estou sentindo um cheiro forte como se fosse de azoto De cana Então aqui era um silo, por isso que o cheiro fica aí e tá armazenado milho pra vaca. Ah, tá, Tava tá armazenado milho As vacas dele Agora, entendi Premedita. Não programa, não programa nada. As coisas vão simplesmente acontecer. Algumas coisas são programadas. Muito pouco. Meu Deus do céu. O barulhinho da inchada. Quando ela bate no solo. Eu sei de uma coisa, gente. Cansa, viu? Isso eu garanto. Serviço na roça não é para qualquer um. Tá terminando lá. O senhor não contava com essa ajuda esse, né, seu Deca? Para tapar os buracos agora tá fácil, né, Sodeca? você só, só coloca a terra por cima, né? Não precisa mais de quê isso, né? Não. Agora. Tá Vai lá, se tampar os buraco, vem. Ó, o dedinho. Assim você tapa os buraco. Você Você não tem outra enxada aí não, né? Pega aquele lá, tá? ele, des... ele descansa. Dá essa enxada pra mim aqui, que você descansa. Aí. A enxadinha dele tá... o cabinho dele tá duro. Tá, tá mal malha Não, não tá tão mal encabado assim não. <risos> Joga essa que tá aqui, Cícero, ó. De volta. Bem, você vê que ele não faz isso, hein. Olha aí o milho aqui, gente, ó. Mo mo mostra aqui, Madalena, ó. Era Silo, ó. Olha o milho aqui. Ah, meu Deus do céu. Sentou? Ah. Com três? Três ou <risos> <ao> quatro? Já <risos> deu calor? <Por> favor. Ah, <risos> deu agora. Eu bateu um calor, hein? Aí, vamos assim, sim que sim. Faz, ó. Nós vimos chegando aqui, Seu Deca estava chegando com a carriola. Eu vi falei, ó, oh, Seu Deca já está ali, ó. O homem não para, meu Deus do céu. Eu falei pra Madalena, Seu Deca está lá, Madalena, lá, ó. É, tem que plantar. Se não plantar, vai não fazer colhe, comércio, né? Deca. Não né? Faz parte, né, da... a gente tem que plantar de tudo. Mesmo pra servir os exigimos. Muitos coitadinhos não tem mais um lugarzinho pra plantar nada. É, nessa década. Tá... faltando muito, tá... Amor no próximo. Cada um desses pedacinhos, todo mundo tinha uma horta. Verdade, Sim, né? Mas né? o rio que segura tudo. Aí trabalhar para ganhar o pão e comprar, comprar de tudo, porque não tem aonde plantar. Né? Deus Deus vai repartir, mas está distribuído para pouca gente. Ah. É, uns tem tanto, outros não tem nada, né seu Décio? Você, está, você estava ajeitando a rama? Só que negócio, né? Às vezes Deus dá o talento, mas a pessoa não sabe usar. Verdade. Então ele acomoda. Se não tiver um para ser o guia. Nada feito. Porque Deus deixou. Sempre tem uns que que põe um pão na mesa do pobre, porque ele dá serviço, ele sobe de vida, mas sobe com amor. É verdade, seu Deus. Trabalhando, ajudando aquelas criancinhas que, que precisam, às vezes o cara ganha pouco, mas ganha. E o pão de cada dia, Deus dá conforme nós buscamos E dá com sobra. Tem, Graças a Deus, né? Tem fartura nesse esse país nosso é o mais rico do mundo. Faz um pouco de acreditar mais e ajudar um pouco, cada um fazer um pouquinho. Não está lá chamando. Ô Madalena, a dona Giane. A irmã Giane mandou um abraço para ele. Hum, obrigado. Tem, tem muita gente que chama mas não, não sai do lugar. a gente fala. Não vamos deixar o capim lá, não vamos ajudar, porque esse Brasil é rico, falta nós contribuir mais, ajudar melhor. Verdade, seu Deus. E, e como que precisa. Agora não é. olhando, falando, e tá ruim isso e aquilo. Não tá ruim, graças a Deus. As coisas estão tá muito bem arrumadas, bem equilibradas. E o povo não agradece a Deus primeiro. Aquele que deu para nós tomar conta é o dono. O dono E de ele tudo, né? não cobra. Agora a gente vê a natureza tão desdeixada. O povo quer mais é pasto, é, é ganância. Esquece que a família está crescendo. E esse problema chega. Por quê? Não tem oxigênio, as águas estão tá matando tudo, os rios. O, o rio Pardo está morto aqui em Puiúna, está morto. Verdade. E ninguém faz nada. Não, vamos cuidar desse meio ambiente, vamos cuidar bem da natureza. Vamos semear as verdes do rio, plantar. Casca reta e rasga o brejo, tira os animaizinhos. Fica aquele terreno pobrezinho. Porque não tem uma árvore beira do rio, não tem nada. As leis deviam ser cumpridas. É, devia mesmo, né? Olhar o, o povo, a beira do rio vocês não manda. Quem manda é o, o IBAMA, reserva a beira do rio, ao menos 50 metros. O povo quer plantar, acabar com o mato, rasgar o brejo. E não via que os animais estão tá acabando aqui. A nossa cidade está pobre. Não tem muitas qualidades de... que vivia na, na beira dos brejos da plaza. Pelo amor de Deus, gente, deixa o resto dos brejos sem rasgar. Não tem mais sapo, não tem mais coelho, não tem lebre. Não tem marreco, não tem pato. Não tem nada, não tem peixe. Esse rio Pardo aqui de Cuiu, está morto. Que isso ah, de ação, né, seu Déco? Ah, do que? Amor? <risos> amor na própria família. Porque se nós não tivermos amor, nós não vemos o que nós estamos destruindo. Em vez de cortar a árvore do rio, planta. Deixa o mato sair. As roças rasgam o barranco do rio. Olha o rio Pardo ali. Aí a gente de primeiro andava por dentro do mato, aquela sombra aquelas árvores, que zipê floridos. Hoje você vê lixo. O que tem na vaga é lixo. Infelizmente, né? E, e o povo acabando com o restinho. Acabando. E nós não podemos deixar. Porque é tão bonito você olhar, ó. A natureza. É verdade, né? Deixa eu mostrar para vocês, de pessoal. E de Deus... Não cobra, porque ele deu para o homem tomar conta, mas é mal administrado, nossa, é muita ganância, muita conta. O foda. Rio Pujano ele é grande, o Rio parte ele é grande, né? Vai, Vai longe. O Rio Parque tem história. Tem. E aqui na no no Rio Parque precisava ser o berço. E, e tá morto, o Rio Parque tá morto aqui. Tá. Você vai estar vivo daqui a uns 100 quilômetros, eu acho. A, a gente precisava juntar os, os prefeitos, vereador, a gente já teve lá, Quanto, quanta indicação que eu fiz, se nós começar a cuidar em casa, para poder cobrar do vizinho, mas nem, nem em casa nós não cuidamos. É, seu Deca, a realidade é dura, né, seu Deca? Cuidar da na natureza. Respeitar tudo. Aí, é, que ajuda, né? Hã? Que ajuda. Que coisa boa. Ah, agora. Agora eu fiquei mais forte. Quem ficou mais forte fui eu, Cid. Plantar tá mandioca. <risos> Olha lá, chegando um amigo. Aquele ali que é o dono do não é. é, né? Como é que é o nome dele mesmo? Josmar. Josimar. Josimar. Ah. Ele é teu sobrinho? É. Vocês deixaram cair uma. É, É, depois é planta um... ali, ó. Que ali tá a sequência. Aquela lá comandante você não fechou. Espera aí. É, é mandando do laticínio. Que dá emprego, né? Eu dá emprego. Só que sabe cuidar, né? Acho que, que faltou uma, uma ali, né? Aqui, ó. Deus, ah, não. não filho, você cara. fechou. Isso. É a mesma nossa. E aí, fechou tudo? Dá uma conferida. Se o fiscal vem, aí não paga meu dinheiro. É, já. Terminou Essa a é... tarefa do dia? É, senão, senão o fiscal vem e não paga meu dia. E os contratados não tem hora para receber. <risos> então, aí ó. Depende do, da consciência do patrão. Se eu trabalhar o dia inteiro, eu vou ganhar mesmo, então você começou mais tarde. É, isso é bíblia. É. é sagrado. É, ele é sábio, ele tá falando uma coisa. Ele paga porque o dinheiro é dele. Se eu quiser pagar das seis horas para tarde o dia de quem começou às 8 horas, o dinheiro é dele. E daí eu tratei com você de pagar você só a 20. Agora eu paguei você primeiro, depois você não vai aclamar que eu vou pagar o outro a 20, é. porque nós não tratamos preto com o outro. É. Para que ele merece. Verdade. E o que ele, às vezes que a gente fala muito, não depende tanto de esforço. Depende da pessoa ter amor e olhar bem aquele lado. que tem filho, às vezes sofrido. Ah, mas eu vou pagar isso só um pouquinho, que tira um pouquinho do meu bolso. Aí é um erro grande, porque ele tem família. Vez eu começo às vezes o que começou às oito é solteiro, e o que começou às três é casado. Não, me tratou o preço. É, eu, não, o preço se... foi tratado já no começo, né? Não, se eu tratar o preço de me enganar, 120, o preço que meu filho tá é ganhando de pedreiro, hoje. Mas se eu quiser pagar o que chega mais tarde, tudo, 120, eu não combinei o preço. Aí eu pago porque eu tenho... Consciência que ele também tem filho, ele também tem família, ele também é pobre, ele também está desempregado. Chega no fim de semana, ele recebeu um salário que deu para ele cuidar dos filhos. É. Porque quanta gente está sofrendo, não está podendo pagar aluguel, não está podendo construir aquela família, às vezes tem que sair passando vergonha no lixo curando algum pãozinho tem bastante tem muita gente está aí uhum. tem bastante e Meu é o Deus seu é. Ah não a, a falta do amor de Jesus de amor é demais mesmo né? aonde que não tem amor não tem a mão de Jesus Cristo não, não tem mesmo. aí eu caso vocês aqui trabalhando olha, olha bem <risos> tô conferindo aqui mas depois eu recebi o salário certo. <risos> é seu Deca. O senhor é um anjo de Deus enviado na Terra, seu Deca. E o tem. Pode ter certeza. O senhor sabe de uma coisa? Antes da gente começar o nosso canal, nós não, nós não imaginávamos, nem passava na nossa cabeça, que ainda tem gente na Terra que tem esse esse olhar que o senhor tem, porque na cidade é cada um no seu quadrado difícil semente de abóbora não, aí ó conhecendo o senhor como que nós estamos conhecendo e outros que a gente vem conhecendo no dia a dia a gente vê que ainda existe amor que as pessoas ainda têm amor têm carinho se eu falo da terra né ó imagina se não se não for o pessoal da roça como é que vai ter batatinha como é que vai ter mandioca como é que vai ter abóbora aí já está aqui para plantar pessoal ó, Deixa tá eu ver. Aqui, ó? Tá mostra aqui aí plantar. seu Deca e como, é ah. que, e como é que nós vamos cuidar dessa mãe matando ela? É, matando, acabando com tudo. Hein? Porque essa terra é uma mãe que não cobra, mas está sofrida. É, é verdade. Muita judiação, muita ganância em cima. E, e quando a gente estava conversando agora mesmo, cara, chegar na beira da nascente do nosso rio pardo, abraçar as árvores, Ajoelhar, agradecer a Deus pela vida, pela natureza, pela água. Rio Pardo, Minas Gerais, destruído de Puyuna. Não dá dó. Está acabando o Rio Pardo. Falta de amor, de respeito. Por quê? Se nós, em vez de cortar, nós frondar, frondava a nossa nascente. A nossa nascente está nascendo do céu aberto. Aqui. aqui mesmo, pode olhar para as areias, para o lá para o Mundo, para Tamanduá, para todo lado, vão fechando o circo, o Rio Pardo aqui era um matão, gente, andava pescando, o município de Santa Rita conservou a vagem, está conservada lá, porque que o município de Santa Rita, a vagem está boa, tem ave, tem peixe, tem natureza, e uma não está tendo um sapo no Rio Pardo, Morreu tudo. Morreu tudo. Porque rasgaram e acabou com o rio. É. Não tem um peixe. Está ali da divisa de, de Santa Rita, para cima, ali do pau terreiro, olha para baixo Para cima aqui. Você vai pescar, você fica o dia inteiro segurando um anzol. Não tem um lambari. Esse riozinho aqui do fundo de casa, que eu pescava ali, era um berço. Não tem um peixe. Terra. As areias, <risos> escorrem as as águas que desagou, que vai... Que vai faz, cair no rio, no rio fazendo Pai, um, um, vai alimentando ele, né? Vai alimentando o rio, acabou. é os nascentes Acabou também? Ué, acabou tudo. Vai aqui... nossa deus! Um pouco tabaco que os matos restinhos restinho que tem... E vai cortando escuridinho. E o florestal está dormindo. Põe lei, segura a beira do rio Pardo, pelo amor de Deus. É, gente, tá vendo aí? É um, é, ele está clamando, porque ele conhece. 79 anos de vida. O senhor viu muita coisa bonita aqui. Muita coisa bonita. Esse, esse rio Pardo aí está morto. está acabado, né? Está morto. A gente foi batizado com essa água limpinha, purinha. Você passava a beira do corte, uma brinzinha me acompanhando. acompanhando olha bem esse rio pardo aqui amor tá e, é, e é fácil, é só subir com a câmera lá, na, na serra lá ó. não tem mais árvore, um pouquinho que tem um escapãozinho oh. aí que. Não, o não coração do muito. rio pardo, a nascente do rio pardo as veias do rio pardo tá desabada é. e a gente tem que pedir a Deus que o povo acorde e respeita a beira dos rios, desapropria o fazendeiro, tira ele. Porque tem lei não executa. Segura ao menos 20 metros de cada lado. Aqui você não manda, aqui você tem que deixar. Mas. Cadê? Cadê os florestais? Cadê a lei? Roça o barranco do rio, limpa, queima. Olha a linha na margem, está queimada ali os pedaços. Aquilo ali é um berço. E se é a natureza desse jeito, nós estamos dar da morte, né? Para dar da morte mesmo. Então o, o planeta vai morrer mesmo, literalmente. Se nós estamos matando o meio ambiente, nós estamos morrendo, morrendo junto. Morrendo é. juntos. Estamos morrendo Nós ainda conseguimos viver, viver 60 anos aqui. Será que os outros vão conseguir? Nós estamos morrendo juntos. é verdade? Esse é nascente que eu conheci. Tudo, aquele... A gente chega, aquela água, aquele brota, tá? aquele mato. Aquela aquecimento Acabou tudo É, seu Deca dá, dá lição de vida pra gente Que faz a gente pensar Faz a gente analisar o que ele está falando e É uma grande verdade mesmo Não são só frases filosóficas Não, é realidade E ele conhece isso aqui como ninguém 79 anos morando aqui Conhece tudo que ele está falando não tá está falando, jogando palavra ao vento né? É lógico que o seu Deca também tem que entender que, infelizmente, a ganância humana, né, década É que leva isso, né? Infelizmente. Mas, mas fazer o quê, né? Gente... Mas, mas será que o povo só pensa na Amazônia? Então? Vamos pensar no nosso município, no nosso povo, na nossa família, no nosso neto, no nosso neto Vamos pensar que nós estamos aqui. E nós, se nós não olharmos aqui, vamos olhar lá na Amazônia. Lá já tem quem cuide. Vamos cuidar da nascente no Rio Pardo, vamos cuidar melhor disso aqui, porque isso aqui tá morrendo. É pra falar a verdade, seu Deca, já tá é morto, né? Falta de amor. É, não, não é que tá morrendo não, eu. De lei. Eu passei lá, você não vê mais, você não vê mais peixe nenhum, nenhum, nenhum. A quilômetros aí para baixo, a gente vai viajando, não vê peixe mais, acabou. Tem de respeitar as leis. É. Ponhar uma ordem falar, aqui, meu filho, 30 metros na beira do rio. Você não põe a foice, é. você não põe fogo, você respeita. Vamos tirar o ponto cada dia do outro lado, cada né? Cada dia está aumentando mais. É. Agora vamos olhar bem o, o nosso município, cuidar bem dele, que lá fora os, os outros cuidam. Sim. Se cada lar o pai e mãe cuidasse e não, se, não olhasse na, na, na vida dos outros, seria muito melhor. Se nós... Essa é a grande verdade, gente. Eu venho pra cá, eu vejo essas coisas na minha vida, a gente fica até triste, mas o que pode fazer, né, Soderra? Se nós pensarmos bem, ó. a criação de Deus, tão bonita, tão perfeita, e nós tão errados. Não enxergamos que Deus deixou para nós cuidar, deu de graça, vocês tomam conta, mas não é dono, meu filho. Amanhã vocês estão indo. Quantos é, né? nesse e... momento? E, e, e, tá acabando, e acabando com tudo. É. E não é desse jeito. Nós precisamos a construir as minas de novo, replantar tudo, fazer um, um, uma nascente de Rio Par bonita. Como que precisa? Mas. Pessoal querido. Aqui estou eu na casa do seu Deca mais uma vez filmando essa primavera que eu também conheço por Bougonville ou Bougonville muito bonita por sinal, agora eu vou chegar ali porque tem visita e a visita que ele recebeu são amigos que nós conhecemos esses dias dando uma paradinha aqui para filmar essa benção de Deus também continuando mais outra aqui e vou sair aqui por trás do terreno dele. Passando nesses. Olha só, que coisa mais graciosa. Não, e agora a primavera vai começar. Calculo vocês como é que não serão essas flores. E descendo aqui, ó. Passando pelo fundo do quintal dele. Só que eu tô. Eu limpei ali agora, eu tô sujando outra vez. Olha que beleza ali, gente. Coisa mais linda, ó. Não vou lá perto não, para não atrapalhar a postura? É postura? Daquela galinha ali tem Aí tá aqui o seu Sebastião, que veio fazer um, veio fazer um serviço aqui na casa da, da Janaína, né? Vem fazer um. Pra, o senhor veio trazer telha que mais? Vou trazer telha uma e madeira. umas madeiras. O Sebastião que eu gravei com ele lá do carro de boi. Que é um padre do seu Deca. Né, seu Deca? Esse daí é conhecido que nem nota de 100 rapaz. E a dona Sevilla aqui, ó. E a Madalena lá arrumando a cozinha. Quem come tem que lavar o coxo. Foi assim que eu aprendi. Então, nós comemos tem que lavar o coxo. E lá o menino lá, que Deus deu uma saúde maravilhosa pra ir lá no cantinho, é o Matheus. Né, Matheus? É. Esse aqui é o dono daquele boi bonito que vocês estavam elogiando lá. Que eu subi no boi lá e vocês estavam elogiando. É o Matheus que é dono dele. Você tem dois, né, Matheus? Tem. Tem dois. Vai querer ter quanto? Três, quatro, cinco, ah, seis? Quatro mais de hora. É, coisa boa. E o Seu Deca hoje acordou. acordou cedinho, Seu Deca acordou que hora? Quatro horas? Aí foi no médico lá em Congonhal, aí perdeu a viagem. Mas não é que perdeu a viagem não, aqui é não era dia. É. E a médica tá doente. E a médica, tá, bem, tá doente, e a médica também tá doente, tadinha, precisa, precisa se cuidar. Não é porque a médica não fica doente, né, Seu Deca? Não é porque a médica não fica doente, é um ser humano igual a gente. E eu tô aqui agora, fazendo essas imagens para vocês, mais uma vez, e dizendo para vocês que toda vez que eu venho aqui, eu sei que vocês amam, e agora tem mais esse Patrício aqui, ó, seu Sebastião, tá um pouco escurinho lá, a minha, minha lâmpada já tá um pouco fraca, esse aí aqui, ó, a imagem dele lá, agora ficou bom. É mais um que a gente tem recebido das mãos de Deus como amigo, né, eu fico feliz por isso. É um prazer mais uma vez eu estar aqui na casa do seu Deca. E.. Ai, mas o seu Deca. Não precisava disso não, meu querido. Hoje nós estamos recebendo a presença, como eu já mostrei para vocês, do seu Sebastião. Ali está a dona Sevilla, essa mulher bonita que Deus deu para o seu Deca, nossa amiga. Ali está no cantinho o Matheus, que eu já mostrei uma vez. Pode soltar isso aí, meu? solta uma vez solta de uma vez aí agora volta pra cá Madalena está filmando ali ela disse que não quer hoje aparecer aqui não Mas uhum. então vamos lá é, algumas pessoas que se inscreveram no nosso canal pediu que nós uhum. falássemos dela no canal mandássemos um abraço e uma delas chama-se Geane ela é do Rio de Janeiro, ela pediu que enviasse para o seu deca e para a Dona Sevilla um abraço especial, desejando a Dona Sevilla e Seudeca muita saúde, por muitos anos que vão vir ainda, e que se for possível ela vai vir para cá, para o casamento, eu falo casamento, mas é assim, para a festa do aniversário de 60 anos do casamento dos senhores. Essa é a Giana que eu estou falando. Tem uma outra pessoa aqui. O nome dela é Dalila Silva. Eu, Dalila você me perdoe. Eu esqueci de qual cidade você é, porque eu não anotei na hora. Mas eu estou passando aqui o carinho que você pediu que eu passasse, mandando um abraço em especial para você, para a tua família. Dizer que é uma honra que você é inscrito no nosso canal. E Deus abençoe você e continue firme e procure nos ajudar compartilhando nossos vídeos. Mais uma outra pessoa, chama Maria de Lourdes. Essa é da cidade de Souza, na Paraíba. Maria de Lourdes. Não abençoado por sinal, viu? Eu tenho, inclusive, uma cunhada com esse nome, Lourdes. Eu quero dizer para você que eu e a Madalena estamos honrados por você fazer parte também dos nossos amigos. Inscrita no canal, seja bem-vinda e permaneça conosco. O Antônio Maciel. Antônio Maciel, eu estou no... No mesmo caso da Lida, da por exemplo, que eu não anotei de onde você é. Eu não me lembro se você colocou lá no, no papel, nos comentários quer que dizer, mas de qualquer maneira, o nosso abraço está dado, você foi lembrado aqui, aqui conosco. É, coisas da NASA. Parece NASA lá dos Estados Unidos, de avião, de foguete, mas não é não. Coisas da NASA é um, um canal não. do YouTube vocês vão colocar assim, ó coisas da Nasa com Z tudo junto, coisas da Nasa barra Nazaré Pereira. sem um acento no Nazaré, não tem. Então vai ficar coisas da Nasa barra Nazaré Pereira. Essa mulher é de Belém do Pará, é uma pessoa muito querida que entrou no nosso canal, fez uns elogios para nós, pediu uma ajuda para mim e o ajudo de coração, Nazaré. Você pode ter certeza que dependendo de mim, da minha esposa, do seu canal crescer, vai crescer. Vocês entrem no canal da Nazaré Pereira, que é a coisa da NASA, que ela vai abordar vários temas, inclusive sobre festa, assim, da região, né? Festa regional que eu não vou saber precisar agora. Ela mora num sítio, lá em Belém do Pará, e tem muitas coisas maravilhosas para vocês verem lá. Tá bom, Nazaré? Eu disse para você que eu faria, acabei de fazer. E dizer que conhecemos o Seu Sebastião ontem... Na verdade, conheci o Seu Sebastião naquele vídeo que eu fiz na subidinha, quando eu vim para casa do Seu Deca o seu deck é culpado, viu? Se não fosse o seu deck, <risos> eu não tinha encontrado com ele. E aí fiz aquele vídeo rapidinho lá sobre o, os boizinhos que estava lá. E ontem eu tive o privilégio de ficar na casa do seu Sebastião, com a família dele, bem mais de, de uma hora. E nós fizemos um belo, de um, de um vídeo ali, um documentário muito agradável. E Nós vamos passar para vocês esse documentário assim que eu montar, assim que eu editar, eu vou passar para vocês. E já tenho o convite dele da família do seu Deca para a gente retornar aqui e toda vez que a gente vem aqui é, é, é difícil ir embora é difícil a gente teve um dia que eu chorei eu fui embora eu chorei porque o amor que esse pessoal tem para com a gente é, é, é do outro mundo viu é do outro mundo não dá para explicar então fique aí é, vocês carinhosamente eu enviei o um abraço para vocês a Madalena hoje está operando a filmadora ali não disse que, ah, hoje não hoje eu quero que você fale então o recado está dado um abraço a todos, Deus abençoe vocês Sejam bem-vindos ao canal Permaneçam no canal E vamos continuar para frente. frente Tem muita coisa boa para vocês verem E eu também vou é, aprender Viver em comunhão com eles Para crescer o canal Um abraço Que coisa mais linda gente As flores do ó, Que coisa mais linda que está aqui Eu estava até de saída já Quando eu vi ali, resolvi correr aqui E fazer um registro Na casa do Sedeca também Lindo, lindo, lindo. A natureza agora vai ficar mais bela do que já é, porque agora está chegando a primavera, né? Opa, deu uma granulada, deixa eu voltar um pouco aqui. Fundo da casa do seu Deco, olha que mata graciosa que ele tem aqui. E aqui nós já temos os pêssegos vindo. E são lindos quando eles estão maduros. E o seu Deco até pede que. Coma para não perder, ele não gosta que perca de jeito nenhum fruta. que aqui é uma fruta que eu conheço por cabeludinha. Muito gostosa. Fazia anos que eu não via e nem sabia que agora era a época dela estar madura. Ela falou é guabiroba? É cabeludinha. Da família da guabiroba mesmo. Esse aqui já é, o, é outro pé de... Esse é o Japão. Chama, que eles chamam de... Até a moça falou pra mim que, que tem um nome específico dessa fruta aqui. Que eles chamam de pêssego japonês, né? Mas aí alguém falou que não é, o nome é outro, né? E subindo lá, se eu conseguir pegar... Um passarinho. Conheço por Tizil. O pessoal, o seu Deca está aqui comigo, disse que de hoje para amanhã, né seu Deca? Essa porca vai dar cria. Se eu tivesse aqui para registrar esse momento, seria uma benção, mas eu vou estar futuramente se Deus quiser. Nossa! É. É. É. É. 13. 13 molequinhos. Ai, oh, mamãe, hein? Que coisa mais bela. Zé, é que mamando. É lindo demais, né? É, E ela tá fortona, né? Olha o tamanho. Quantos, quantas arrobas deve ter? Mais de 10 arrobas. Meu Deus, que coisa. E bem cuidadinha, bem zeladinha, dá gosto, viu? Ei, gurizada! Falar uma verdade, meu Deus. Ô, oh, querida irmã da Igreja Assembleia de Deus, a senhora que me parece que mora em Vitória da Conquista, lembrei da senhora agora. Quanto que a senhora ama esse tipo de vídeo. E eu gravo pensando em todos vocês, meus inscritos do canal, e os visitantes também. Aqui é o soro que o seu Deca alimenta os animais tem uma alimentação muito saudável porque o seu Deca tem a felicidade de ter aqui os produtos que ele mesmo produz, né seu Deca? São milhos da tua própria roça, né? Olha que beleza, gente. E aí o seu Deca cuidando, dando de comer. Essa aqui tem nove só que ele não está onde, está Tem nove essa aqui. 9 aqui com 13 lá Odeca. 22 só na só nesse pedacinho, né? Vamos ver quem é que tá aqui. tá tão maiorzinho. Que beleza. E o mais interessante é aquela água corrente ali que não para. Ó. Aquela água ali permanece 24 horas, vem da serra, lá do alto, mesmo. Ver para cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Mais uma molecada bonita aqui. Todos eles limpinho, bem tratado, bem cuidado, Olha que belezinha, ó. Ó. Ó, oh, beleza, gente. Ó que coisa mais linda, ó. Que belezinha, viu? Vamos continuar aqui, vamos para cá agora. Vamos para cá ter mais dois aqui. Pro Natal vai ter bastante, né, seu Deca? Pro Natal vai ter bastante. Aqui são as matrizes? É. Ou só, ou, só, ou só os machos? Ah, tem mais. O seu Deca trata com carinho desses animais, gente, que dá gozo ver. Não deixa faltar alimento, não deixa faltar nada. Tudo certinho. Opa, o choque está ali. Olha o lindo. E a benção do Seu Deca também é isso aqui, ó. Olha lá. E essa mata que o Seu Deca zela com tanto amor, com tanto carinho, gente. Tem umas cachoeirinhas lá embaixo que eu já tive o prazer de, de ir lá. Deixa o verão chegar que nós vamos dar uma passeada. Gente, aquela água ali... 24 horas descendo nesse encanamento lá da serra. Foi o que eu falei um dia para uma, uma inscrita, ela falou que só porque tem água desse jeito abusa, mas não tem, não é abusar, gente, não é abusar. Simplesmente tá ali. Se você não utilizar, vai vazar para algum outro lugar. Então, foi encanada para vir para cá. E aquela porca ali, ó. Você pode observar que ela tá bem perto da água lá. Por quê? Porque ela vai parir. Já está começando a chegar o momento dela e a natureza é maravilhosa, né? Deus fez ela perfeita. Então ela tá ali perto da água já, ó. Olha ela aí, ó. Deitadinha. Vai ter vários leitõezinhos entre hoje e amanhã. E essa água refresca, né? O animal sabe como que procede, né? Linda, né? Muito bonita. E que Deus possa guardá-la no momento que ela estiver tendo seus filhotinhos, para que venham todos eles perfeitos quando os demais vieram, né? A gente deve amar essas coisinhas assim, de coração. Não é só pensar ela no espeto não, no prato não. É mais espécie de fofo, eu filmei ele. Eu esqueci o nome dele, eu filmei ele, é tão bonitinho. Qual é o nome dele? Não é, não é esse que é o tal do, do sino chinês? Acho que é esse aí mesmo, não é? Sino chinês. Mas ele é muito bonito, né? Olha, o Deca é muito caprichoso. Estava falando para nós aqui, para mim filmar. Eu filmo, já filme já filmei uma vez, filmei uma segunda. Sino chinesa. É um sinal, né? Maravilha, né? Maravilha. E as flores do seu deca. Agora começou a chover, já não dá para me ficar mais que essa câmera que eu estou utilizando Não é a prova d'água Vai, vai, essa chuvinha é uma benção Então nós estamos aqui agora Indo lá para dentro de casa Mas já é o suficiente para gente Ter o privilégio de ver isso aqui Lá vai deca. Vai cuidar nas Criações dele que ele é muito cuidadoso. Vamos, preta. Deus abençoe, seu Deca. Ele me chamando lá, lógico que eu vou. E aqui está seu Deca, gente, mostrando essa bênção, essa fartura que Deus deu para esse homem. Aqui, ó, caixote feito no capricho. A Aqui, ó. E olha aqui. Ai, que fartura, como, como ah, o, senhor, o senhor, é merecedor de tudo isso? A gente que trabalha que trabalha. Né? Eu sei que o senhor é merecedor. Ah, ali do outro lado, encavada. Na telha, colocou duas figuras é, ali. Ao cima, né? É, e olha quanta, quanta vassoura que ele faz. E aqui, eu posso dizer, como diz o amigo meu, banana é mato. E aqui, encavada já... Banana aqui madura. Olha, olha. Aqui nós temos ela encabadinha, seu Deco mostrando. Ah. Olha, aqui encabadinha. Tem... Acho que vai lá para o asilo. Olha, olha só, pessoal. Isso aqui é doação para o asilo. Ah. Ele, ele faz isso aqui com o maior amor do mundo. Desde que eu conheço o seu deco, o seu deca zela. pelos senhorzinhos, essa senhorzinha aqui, senhorinha no caso, né? Lá do asilo. Faz com amor, Valeu. com carinho e leva. Não, não cobra vai. nada, viu pessoal? Não cobra nada. Eu sei que ele não cobra porque eu já. Conversei com ele a respeito. Sim. Mas também, uma bênção a dessa gente aqui... Não? Porque uma hora, às vezes, a gente está lá, né? E, e aquele povo é tão feliz porque eles vive com um e um coração puro. Ali está um símbolo de Deus. Que o asilo é um lugar que quanta gente... Eu lembro um dia, Seu, seu Dércio, quando eu vim aqui, que eu te conheci, que nós fomos lá na roça de abóbora, aquela primeira roça ali embaixo, descendo a Assembleia de Deus lá para a esquerda, lá, que o senhor estava enchendo, até eu estava com a minha netinha, enchendo caixas de abobrinha, aí eu falei, o senhor vai vender isso aqui? o senhor falou, não, eu estou enchendo para levar lá para o asilo, e para levar para a pai também, Onde, são três lugares, né? Eu levo na pai, no asilo, levo banana, levo de tudo. Leva, né? Eu lembro que tinha é mais. Uma... É. O que eu produzo eu levo. Isso, mas é uma coisa eu peço a Deus que o senhor nunca vá para lá. Deus abençoe os que estão lá. Deus dê muita saúde, carinho, mas eu espero que o senhor nunca vá. Sua família é uma família abençoada, não vai deixar. E né? a gente vai fazer um pedido. Nós tem um deputado federal, que é o Emidinho. Medim Madeira? Medir Madeira. Madeira. Madeira. Sim. Sim. E tem o um deputado doutor de Caldas, Ulisses. Sim. Esse é estadual. Estadual. Que Deus abençoe isso, que tem um bom trabalho lá, porque a gente está vendo uns começos que, graças a Deus, a gente está feliz. Que bom, né? Porque estão segurando as pontas uhum. né? e cuidar bem daqueles que menos têm uhum. porque Deus deu o pão para repartir com aqueles que às vezes estão. Tá da carência, hum, está precisando. Hum. Não tirar o pão da mesa do pobre, ajuda o pobre. Verdade. Com uma boa família ajuda, com muitas coisas. E a gente vê lá o poder lá, graças a Deus, está caminhando o lado certo. Isso é bom, né, Sudeca? A gente fica feliz. Fica, lógico que fica. E vamos cuidar bem da nossa região, da nossa natureza. Que eu me um deputado da Roça... A gente teve na casa dele no Nova Resende. É um filho da terra, da roça. Mas é um excelente. Aquele que Deus deu para ele, ninguém tira. Que é. Deus abençoe ele. E o nosso deputado Ulisses. Que Deus dá muita luz, Espírito Santo. Caminha junto. Porque nós precisamos muito. Os que estão no poder. E que Deus ilumine todos. Com certeza. Porque lá tem tá muita gente Que a gente fala Só tem que agradecer a Deus Chegaram com qualidade uhum. E tem que trabalhar com amor Que bom nessa década Fico e feliz é o, por isso E é o que a gente está vendo lá Vedando muita coisa Que não tira o pão do pobre Que ajuda o pobre A levantar mais a cabeça Acreditar menos Nas coisas erradas e, e valorizar a vida Porque a vida nós temos que buscar o nosso pão para o nosso corpo. Mas tem muita gente que é doente. Não tem condição. Que não pode. Que está passando mal Verdade. Eu fico feliz para o senhor estar falando isso, beca Eu sei que o senhor é um homem que tem muitas amizades. E essas amizades refletem, é, como eu vi aqui, quanta ajuda que o Medimadeira já deu nessa região. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Tem algumas fotografias que nós estamos juntos. Inclusive, o senhor também está lá. E é bom saber que o senhor pensa desse jeito, né? Isso é muito bom. Eu tive na casa dele, lá em Nova Sim. O pai dele, a mãe dele, tudo de gente humilde. A mãe dele já foi, já tá do outro lado, olhando. Porque aquelas pessoas que vivem com amor, sempre no morro, ela vive cada vez mais ilumina. E nós ficamos felizes. É. Porque tem uma passagem que deixou. É, saudade. passou e fez alguma coisa, né? Muito o que saudade. vai ficar da gente aqui na terra é exatamente isso, né? A mulher trabalhou com tanto amor, colocou aqueles segmentos do filho, e graças a Deus, é o ele chegou e vai longe ainda. É o medir madeira. Medinho, você ainda vai muito mais alto. Se Deus é o medir madeira, realmente, eu, eu vi uma vez um, uma festa que eles promoveram para ajudar uma pessoa que estava com câncer. E a meta era uns 5 mil reais. Eu tive o privilégio de fotografar e filmar esse, esse evento. Chegou a mais de 15 mil reais numa tarde. Eu fiquei admirado de ver o, o, o carinho, o, o, o, o zelo que ele teve. E chegou a mais de 15 mil reais e a meta era só 5. Mas eu vou, eu vou deixar isso aqui registrado. Nós vamos colocar isso aqui muito desferão. E olha só, pessoal. Nós estamos conversando e Deus abençoe nós que essa chuva abençoada aqui, ó. Ó, nós estávamos precisando, né, seu Deca? Oh. E seu Deca estava é, falando que no dia que nós chegamos aqui, ele estava ali plantando a, a mandioca de, na, na ponta lá do, do, do, da terra dele, nós ajudamos aí, que benção na hora certa. É tudo Deus fazendo a coisa corretamente. Pessoal, um abraço a todos vocês, eu já estou saindo de viagem, vou retornar para a minha cidade e em breve a gente se, se vê aqui outra vez.